Bem-vindo a mais um podcast do Senhor Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony, E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, tanquinhos e tanquinhas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, a gente conta com a presença do ilustre Felipe Toono que é coach nutricional e life coach. Bom, para explicar rapidinho as regras aqui para o Felipe, é, esse é o um espaço para as pessoas conhecerem mais sobre você. E as perguntas Sim. são sempre curtinhas, mas você pode demorar o tempo que quiser para responder. Tá, é, para quem não sabe, o Felipe é um coach nutricional e life coach. Inclusive, ele tem um Instagram que a gente vai deixar o link aí embaixo, onde você pode conhecer mais o trabalho dele. E recentemente a gente esteve lá no Rio Grande do Sul, né? a gente teve uma conversa legal lá em Porto Alegre, né Felipe? Foi bacana a gente Sim. se conhecer, tomar um cafezinho Exatamente, lá. conhecemos o mercado público. Sim. Foi bem bacana. Então, hoje a gente quis trazer você para o nosso público conhecer. E, assim, o que, é que você pode resumir sobre a sua vida, dar umas linhas gerais para se apresentar rapidamente aqui para o pessoal? Certo. Olá, pessoal. Bom, como o pessoal mencionou, eu trabalho o coaching voltado para a questão nutricional e também para a questão generalista chamado Life Coach e tenho esse, esse nicho específico, que é essa formação específica em coaching nutricional. Uh, Sou graduando em nutrição, então essa, esse conhecimento de, de, de como que a parte comportamental influencia nas nossas escolhas nutricionais sempre teve muito presente para mim. Então isso fez com que eu em paralelo a buscar a, a faculdade de nutrição, viesse buscar alguma formação que me capacitasse, que me fizesse compreender mais sobre a questão comportamental, porque é muito claro que a gente consegue uh, ir até uma nutricionista, sair de lá com a prescrição dietética, o que é muito importante, muito importante mas a gente se depara na segunda-feira com uma série de questões sociais e, e todos os assédios da, da, da nossa vida uh, nos impedindo de seguir aquela prescrição dietética. Então, algum tipo de suporte nessa questão comportamental começou a me chamar a atenção de que era necessário. E aí eu descobri o coaching como ferramenta de desenvolver esse tipo de comportamento que vai ao encontro daquilo que a gente precisa seguir quando sai do consultório da nutricionista. Com certeza. Que legal. Você mencionou que é graduando em nutrição. Como que você se interessou por essa parte de alimentação e saúde de início, assim? Uhum bom eu tive um, um caso pessoal como muitas pessoas onde a nutrição acaba mudando um pouco a forma como é, a gente acaba mudando a forma como a gente vê a nutrição né? a, a gente tem os alimentos como uma coisa no início assim como algo que de tão perto que está da gente a gente não dá dola para isso né? até o momento que a gente começa a perceber que tem alguma coisa de errado com a nossa saúde ou com a nossa disposição física que foi o meu caso, particularmente, então eu fui capaz de perceber o quanto que a nutrição pode melhorar, modificar uma pessoa e, quando mal realizada, o quanto ela pode prejudicar uma pessoa. E aí então eu comecei a perceber que a nutrição influenciava em diversos outros aspectos da vida. Então eu decidi que eu gostaria muito de trabalhar com isso. Em paralelo, sempre gostei de cozinhar, etc., isso sempre foi muito presente né? em termos familiares. Minha mãe cozinha super bem, então isso sempre teve muito presente uh, na minha casa, etc. Mas nada voltado assim para como que eu iria melhorar a qualidade de vida através da nutrição. E quando eu percebi que isso era possível, eu quis muito trabalhar com isso. Entendi. E você falou bastante da parte de da parte de encarar a, a comida, né, que é perto da gente, mas a gente não não percebe às vezes. O que, que você acha que falta na sociedade de hoje para mudar a mentalidade em relação à alimentação e nutrição? Ah, interessante. Bom, a gente tem uh, acesso a todo tipo de alimento. A maioria das pessoas uh, tem acesso a todo tipo de alimento. Acontece que a função vital do alimento, a função primordial do alimento ela é um pouco esquecida. O alimento ele tem a função primordial de nutrir o corpo. A uhum. partindo desse princípio, a gente tem a gastronomia como uma grande aliada para nos fazer consumir alimentos de todas as formas possíveis, certo? Então assim, a, a gente acabou por, eu acredito, dar grande ênfase àquilo que a gente pode comer que é mais gostoso, mais saciante e a questão primordial que é nutrir o corpo acabou ficando uma ferramenta fantástica. Mas quando ela fica em primeiro plano em detrimento da saúde, ela perde sentido, certo? certo. Nada contra a gente fazer uma refeição livre, como a gente chama, uhum. e assim, em uma refeição em determinado momento comer algo que não vai ao encontro do nosso objetivo que passa pela nutrição. Por exemplo, estou em dieta para atingir um determinado peso para uma competição ou para ter o corpo que eu quero no verão, algo do tipo. Só que hoje eu vou tomar uma atitude, vou comer algo que não vai ao encontro disso. Ninguém toma sorvete, come, uh, toma refrigerante achando que isso colabora com um corpo de verão, certo? Mas é a que... gente às vezes uh, decide que vai tomar essa atitude. Não tem problema nenhum. O problema é aquilo que a famosa culpa que isso gera depois e aí a gente fica se sentindo fracassado, fica tendo um pensamento negativo e Já que tomou um sorvete, vai comer uma pizza de noite e aí deixa para a próxima segunda-feira. A próxima segunda-feira tem convites, tem tudo que teve na semana passada Sim. e eu acabo cedendo novamente e assim eu vou adiando aquele sonho que eu tenho, aquela vontade que eu tenho. Eu vou achando que não é tão importante, vou sendo convencido pelas outras pessoas que, ah, tu nem tá, tão, nem tá tão gordinho assim, ou tu tá bem, fica tranquilo. E aí eu acabo não tendo aquilo que, que me faz bem. Eu vim hoje da manhã conversando com uma pessoa que ela dizia assim... Eu, eu sei que eu não sou uma pessoa um, gorda, né? mas do jeito que eu estou. Eu não quero ficar, eu quero melhorar. Mas todo mundo me diz que eu estou bem. Por quê? Por que que esse tipo de coisa acontece eu percebo isso como um fenômeno? Sempre que alguém me diz isso eu pergunto assim... As pessoas que te dizem que tu está bem tem o corpo que tu... Uh, gostaria de ter, ou um corpo que tu admira, ou uma disposição física que tu admira, uma saúde que tu admira? Quase 100% das respostas é não. As pessoas que dizem que eu estou bem não são pessoas que eu admiro em termos de saúde, de performance ou de estética. Por quê? Porque se eu estou numa comunidade onde ninguém presta atenção na forma como que se alimenta onde as pessoas não estão em boa forma física, não têm boa saúde, se eu começar, se eu for a primeira pessoa a tomar um passo para me, me diferenciar nesse aspecto, as outras pessoas vão se sentir incomodadas porque elas vão se destacar negativamente. Então a melhor forma de eu elevar o meu padrão, ou a forma melhor não, a forma mais rápida de eu elevar o meu padrão é rebaixar o padrão do outro. É como se inconscientemente eu dissesse assim, ó. Para de emagrecer, para de fazer dieta porque senão eu vou me destacar negativamente. É, o contraste é. então, fica maior, né? é? É. muito mais fácil ficar todo mundo num padrão baixo do que alguém se elevar e as outras pessoas quererem se elevar também, porque é muito raro tu ouvir dizer assim ó, nossa Guilherme, que legal que tu está fazendo uma dieta, quem sabe eu posso entrar nessa contigo. Uhum. Ninguém uhum. diz isso. É muito mais fácil tu ouvir assim ó, não Guilherme, tu está bem, vamos sair para tomar um show? que tá tudo certo. Tu não precisa disso, tu está exagerando, tu está sendo drástico demais. Então é esse pensamento uh, que está que no senso comum né, que necessita ser mudado. A pessoa diz que está em dieta, uh, o que a gente ouve é assim: nossa, que pena tu está de dieta, o coitado está de dieta. Né? Tipo, a gente tem pena da pessoa que está de dieta, e isso não faz o menor sentido. É, exatamente é. É, o Felipe você com os seus clientes de coaching e, e mesmo nas no Instagram na né, que sua mídia social acho que você é mais ativo qual que é a dúvida que você mais vê assim que é mais recorrente dentre de, de as pessoas as pessoas mais dizem é, não sei eu não sei por que, que eu não alcanço meu objetivo né essa é a principal resposta que a gente escuta e assim uh, eu não aceito não sei como resposta porque se eu tô conversando contigo, tu é a pessoa que mais te conhece no mundo. Uhum. Então certamente tu tem a resposta. Tu sabe por quê. Né? Se a gente conversar se tu for sincero contigo mesmo, tu vai saber que é por falta de vontade real, falta de, de desejo de mudança mesmo. Eu costumo perguntar assim, ah, tu não gosta da tua forma física, né? De 0 a 10, quanto isso te incomoda? Ah, me incomoda 7. E eu, tá o teu esforço para mudar a tua forma é maior do que 7 de 0 a 10? Nunca é. Então assim, se aquilo realmente não te incomoda, no sentido assim, de tu realmente querer mudar, isso, o, o esforço para mudar vai ser proporcional. Tu entende? Uh, é muito comum a gente ouvir histórias como tipo assim, poxa, aquela menina uh, tomou um fora do namorado, e aí depois ela mudou a vida dela, ela modificou totalmente a sua forma, porque. Teve um evento que causou aquilo que a gente pode chamar de dor, ou de. de foi uma causa tão grande para ela que toda e qualquer atitude que ela viesse a associar com aquele momento negativo que ela não quer viver mais, ela parou de ter. Todo e qualquer comportamento que a gente associa com um momento que a gente não quer viver mais, a gente para de ter. Essa é uma, é uma forma. Muito interessante de adotar um novo comportamento e eliminar comportamentos ruins. Né? Associação. Associa o um comportamento que tu quer eliminar com um, um resultado negativo. Por exemplo, uh, almoçar pizza, eu posso associar isso com obesidade, com diabetes, com, com falta de, de saúde. Certo? Se eu tiver essa associação, eu não vou mais querer ter aquele comportamento. E o fato de comer uma salada com proteínas, coisas do tipo, eu associar isso com bem-estar, com qualidade de vida, com autoestima, então eu vou desejar aquele comportamento. Porque sejamos sinceros, toda e qualquer comida, depois que passa do pescoço, é a mesma coisa. Então o que a gente precisa é estar interessado no resultado que isso nos traz. Certo? Aí eu não como brócolis, por exemplo, Sim. porque brócolis é delicioso. Estou interessado no resultado do brócolis e a gente come um doce interessado no resultado dele também, só que ele nos dá um resultado na cabeça e um resultado no corpo. Entende? Eu vou comer o um doce, ele vai me tranquilizar, vai me dar uma sensação de felicidade, de saciedade, só que eu tenho um preço que eu vou pagar no meu metabolismo. E é isso que a gente esquece. Porque esse preço, assim, se eu comer um doce hoje eu não vou ter diabetes amanhã. Né? Se as pessoas fumassem um cigarro hoje e tivessem câncer amanhã, ninguém fumava. Acontece que a nossa sociedade está tão imediatista, a gente busca prazer tão imediato, a gente tem informações na palma da mão, a gente tem acesso a pessoas na palma da mão, tudo na hora que a gente também perdeu a capacidade de pensar a longo prazo nesse aspecto. Com certeza. Acho que você mencionou uma coisa muito legal, que é essa, essa arma psicológica, mesmo de você fazer a associação entre um evento negativo e um resultado negativo, né? Um, isso é, você deixar mais claro isso para o dia a dia da pessoa, justamente por a gente perder essa sensação de longo prazo. E que outras dicas, assim? que outras armas psicológicas ou não? Você poderia dar para quem quer seguir a dieta corretamente? A pessoa já entendeu o que ela tem que fazer, mas ela não consegue seguir a dieta corretamente? Hum. É, eu gosto de trabalhar bastante com a questão de assim um, colocar no papel e deixar claro para ti mesmo o que, que tu está ganhando com isso e o que, que tu está perdendo com isso. Tem isso muito claro. Por porque, porque que eu gosto assim, de colocar no papel e principalmente fazer isso no momento? que a pessoa não está pensando em comida, no momento que ela está totalmente focada nesse assunto, mas não pensando em comida, como, por exemplo, na hora da sessão, a gente vai dedicando esse tempo a pensar sobre isso, tanto nas coisas positivas quanto nas coisas negativas. Então, assim, o que, que tu vai passar a ganhar fazendo uma dieta saudável e aí a pessoa vai listar tudo que ela sabe que ela vai ganhar, tudo que vem de dentro dela ela associa com uma dieta saudável, autoestima, qualidade de vida, performance, a pessoa às vezes quer fazer um esporte e não vem conseguindo fazer, quer ter um hobby, não vem conseguindo ter, quer vestir uma roupa, quer ir para a praia e não se preocupar com a opinião alheia, não existe certo e errado. É o cliente que determina o sentimento que ele tem em relação àquilo. Certo? E tudo que a pessoa sente que está perdendo hoje. Né? Ela está perdendo de ir numa festa colocar a roupa que ela quer e se sentir bem, ela está perdendo esportes ou ela não, não arruma um namorado ou uma namorada, né? coisas que vêm de dentro da pessoa. Então colocar numa perspectiva clara, no papel, escrever para que quando ela pense assim – nossa, que dia ruim que eu tive, eu mereço um doce – não, tu não merece um doce, tu merece aquilo que tu quer passar, a ganhar, certo? E um doce lembra que quando tu estava tranquila tu associou essa, essa maravilha que tu está pensando esse doce quando tu pensou conscientemente tu associou a diversos eventos ruins Vou deixar isso claro entendeu isso é bastante importante poder recuperar essa clareza mesmo nos momentos em que a pessoa estaria mais emocionalmente abalada claro porque se ela está emocionalmente abalada ela quer resolver aquilo imediatamente e aí, ela perde de novo a capacidade de pensar a longo prazo, de pensar de forma mais ampla, entendeu? Pô, estou triste e tive um dia ruim, eu quero apagar esse dia da memória. Como é que eu apago esse dia da memória? Chega no final do dia, vai no happy hour, toma um shopping, eu como um doce, etc. Porque a gente quer eliminar a sensação desse dia ruim, logo, com uma coisa boa, suplantar ele com alguma coisa boa. Só que assim eu acabo perdendo aquilo que a gente sabe que é vital numa dieta saudável, que é a constância, porque dias ruins por N fatores, todo mundo tem, certo? Só que se eu tiver um dia ruim e comer de forma não saudável, eu vou ter dois problemas. Okay, então, okay. pensando logicamente, acaba não fazendo okay. sentido, certo? Legal, Felipe. Acho que foi uma, uma bela resposta. Uh, com relação a tanto a, a sua alimentação o seu estilo de vida a faculdade de nutrição e mesmo com relação ao seu coach qual que você acha que é a maior alegria e a maior tristeza que você acaba vivendo durante seus dias pô cara que pergunta interessante a maior alegria que eu vivo trabalhando com nutrição sem dúvida alguma é a, a, a resposta que eu tenho, o feedback que eu tenho das pessoas que têm a sua vida transformada por conta da nutrição. Sem dúvida. Uh, ontem mesmo eu estava conversando com dois amigos e tem um, um, uma quarta pessoa assim, em comum com a gente e que... Eu não fiz um processo com ele, não fiz nada. A gente conversou sobre alimentação, bom, a gente conversa sobre política, sobre finanças, sobre qualquer outro assunto que é de interesse de todo mundo. E aí nós ficamos uh, uns dois, três meses sem nos falar. E um dia eu recebi um áudio dele. Uh, até foi muito inesperado, assim. Tu imagina tu tá dois meses sem falar com a pessoa e recebe um áudio de três minutos. O que, que que aconteceu? E era um áudio de agradecimento, dizendo que desde que havíamos conversado, ele havia mudado alguns hábitos e eu não fiz prescrição dietética nem nada, eu só disse para ele assim: Cara, tu acha que refrigerante te ajuda? Tu acha que pizza te ajuda? Chocolate te ajuda? Não, e eu só entrei nesse assunto, e isso é bastante interessante, eu só abordei esse assunto porque veio dele antes assim: Pô, cara, eu não sei o que fazer, estou engordando, não sei o que, que eu faço. E isso é bastante interessante também, porque eu só entrei nesse assunto com ele porque ele me abriu a porta. Né? Porque se a gente ficar uh, querendo doutrinar e catequizar pessoas, isso não entra. Vocês devem ter já a experiência de que isso não funciona. Com certeza. Né? Então assim, ele me abriu essa porta e a gente conversou sobre. Então uh, eu recebi depois um áudio de três minutos agradecendo ele dizendo que tinha perdido uh, uns 12, 15 quilos e que a vida dele tinha melhorado muito. Então, sem dúvida, trabalhando com nutrição, estudando nutrição, a parte mais feliz do meu dia é receber feedbacks positivos de pessoas que tiveram a sua vida uh, positivamente impactada pela nutrição. A parte mais triste uh, pô, é, é ver pessoas que abandonam o sonho, né? é ver pessoas que se julgam fracas, que olham para o desafio e dizem, eu não vou conseguir fazer, eu já tentei tantas vezes. Né? então São pessoas que, que se sabotam no sentido de não desejar nem tentar mais. E eu, inclusive, não posso culpar elas, porque vocês bem sabem, também são estudiosos de nutrição, que por muito tempo nós fomos mal ensinados, mal educados, né? e, ah, ensinados a buscar nas fontes erradas de alimentos aquilo que nos traria a boa nutrição de verdade. Né? Então, assim, mesmo quando a gente encontra aquilo que agora se aproxima muito do que é certo, a gente fica com medo, porque a gente está tão escaldado né, que dá receio de tentar de novo. Então, a não ser quando a pessoa está realmente muito certa. Né? ou foi impactada por um acontecimento muito ruim, o que às vezes desencadeia algo até por exemplo, não, eu não quero mais dieta agora eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. Eu quero muito mudar, só que eu quero de uma hora para outra, entende? Porque eu não, quero, eu não quero nem a chance, eu não quero nem me dar a chance de errar. Então as pessoas acabam buscando isso assim, eu quero mudar, mas eu vou mudar de uma forma radical. E isso também é uma coisa que me entristece, porque particularmente a cirurgia bariátrica para mim não faz sentido, porque é uma intervenção física num problema biológico, né? não, não faria sentido. É como se uma pessoa que tem dois metros e quarenta, por conta de uma disfunção hormonal que a gente fosse trazer ela para uma altura padrão cortando um pedaço das pernas dela. Né? Isso não faz sentido para mim. Então, eu acredito muito no tratamento hormonal, provavelmente, disfunção hormonal. E a gente bem sabe que daí a gente está falando de insulina, de dieta low-carb e etc., né? que não, não vem muito ao caso. Uhum. não Mas acho que você tocou nesse ponto que é bem, bem bacana, de que é um, um processo multifatorial, né? O hormonal, é psicológico, é ambiental. Tem, é emocional e tem muitos fatores envolvidos e, e com certeza o problema da pessoa não é o tamanho do estômago dela que ela nasceu, não. com certeza não é esse o caso, pelo menos para 99.90. 99. deve ter não, alguém com, com esse certeza, problema, mas com certeza. a maioria das não explica. Que tu, esse, isso que você comentou agora é de ser multifatorial, é mais do que certo, é mais do que sabido porque a, a, a gente é muito apegado ao nosso hábito alimentar, né? as comfort foods, né? Sim. Que é o feijão da avó, que é o pão da mãe, coisas do tipo. A ah, ir numa nutricionista e ela te passar uma lista de coisas e ali não está aquilo que tu te criou comendo. É muito impactante, entendeu? A gente realmente se sente um pouco perdido em como assim que aquilo que me criou agora me faz mal, entende? Então a gente precisa, antes de uma, de uma mudança de consciência, né, de, de estarmos convencidos de que aquilo que a nutricionista nos passou uh, faz sentido para nós, porque isso também é. Acontece muito, é, a pessoa vai numa nutricionista e aí, quando ela me procura, eu pergunto assim, ah, tu sabe tudo o que tu tem que comer? E aí a pessoa diz, eu sei, eu fui na nutricionista. De 0 a 10, quanto tu confia no teu plano? Porque é a ferramenta que ela tem, né? Eu preciso saber se ela acredita naquilo ali. E ela diz assim, ah, 8, 7, e tu conversou com a tua nutricionista, o que que tu poderia modificar para tu estar tá 100% confiante, não, não, conversei, então um diálogo assim para para que o paciente saia do consultório confiando na prescrição dietética, acreditando na prescrição dietética, porque isso é vital. A gente tem diversos relatos de que pacientes que acreditam na sua cura se curam mais rápido do que pacientes que não acreditam. Então, se eu confio na prescrição da minha nutricionista, eu vou fazer aquilo com Tal aderência, e abrindo um parêntese, a gente sabe que a melhor dieta do mundo é aquela que tu consegue fazer, é aquela que tu adere. O melhor exercício do mundo é aquele que tu consegue aderir, é aquele que tu gosta de fazer, né? porque o importante é fazer. Então, se eu já saio do consultório com dúvidas em relação à minha prescrição dietética, furar isso é uma coisa que não vai me causar nenhum impacto negativo, porque eu já não acredito nisso. Então, entende? Já, já nasce errada a ideia. Entendeu? Então, uh, tu ir numa nutricionista que tu confia, que tu acredita no que ela é capaz de. do resultado que ela é capaz de te entregar, digamos que é o primeiro passo. E aí depois, se, se por algum acaso tu não consegue ser organizado, tu não consegue uh, ter o teu objetivo bem claro, o que, que tem que acontecer para tu sentir que tu está evoluindo onde pode procurar algum apoio comportamental, como o coach, e aí a gente organiza toda essa questão. Mas nunca que a questão nutricional uh, seja desnecessária. Eu faço uma filtragem uh, muito rápida com pessoas que chegam até mim uh, antes de, de ter passado por um nutricionista. Eu faço essa pergunta: Tu sabe o que, que tu precisa comer para atingir teu objetivo? Aí a pessoa diz: Não sei. Aí eu digo assim, e como é que tu pode fazer para saber? Aí ela diz assim, ah, de repente eu preciso de uma nutricionista. e eu, então bora lá, é uma, Tu tem que começar por uma nutricionista. Se a pessoa acredita que é num processo de coaching que ela vai saber o que ela tem que comer, ela já está errada também, eu já tiro esse conceito dela. Quem prescreve dieta, e essa também é uma mensagem que eu gostaria de deixar, quem prescreve dieta é o um nutricionista. Não é o coach. Se tu recebe uma dieta do teu coach, a não ser que ele seja também nutricionista, está errado. Porque inclusive o nutricionista que é coach também por formação, ele faz dois trabalhos bem distintos. Ele primeiro é nutricionista e te diz o que fazer. Ele te diz que tu tem que comer tais e tais coisas em tal e tal hora em tais e tais quantidades. E depois ele faz um trabalho de coach que é saber de tipo o que, que pode te impedir de seguir isso, o que está que te, uh, te assediando, o que está que te tirando do foco, coisas do tipo. Entende que é bem diferente assim, tu, tu determinar o que a pessoa deve fazer e tirar da pessoa depois o que, que ela pode fazer para que ela tenha comprometimento total Sim, e uma diferença esse trabalho. É uma mensagem... Uma mensagem bacana essa daí para muita gente que também está começando agora e às vezes não vê tantos nomes na internet médico, nutrólogo, nutricionista, coach e não sabe muito bem o que cada um faz. Acho que foi bem interessante cada essa distinção também. E a gente está chegando agora aqui no fim do podcast e a gente queria saber você deixou muitas mensagens boas para as pessoas. Se tem uma última mensagem que você gostaria de deixar? O cara tem sim uh, que as pessoas permitam, se permitam perceber o que, que a nutrição pode fazer pela vida delas. Porque a gente pode ter o um pensamento hoje de que eu tenho uma vida muito boa, eu estou bem de saúde, eu tenho uma vida boa, eu tenho um físico que me agrada, mas esse é o máximo que tu conhece até hoje. Tu sabe o que, que o teu corpo pode. Como que tu pode te sentir, como que teu corpo pode ficar, as sensações que tu pode ter se tu passar 30 dias em dieta, e se tu passar em 60, se tu passar em 90, é um nível de bem-estar que a gente desconhece. Entende? Se, se tu não te, nunca passou 30 dias em dieta, uh, tu desconhece o que pode acontecer contigo. Um nível de bem-estar que tu pode passar a sentir. E aí eu falo de coisas que a gente ouve, relatos, e que. A gente nem, nem imagina que pode acontecer, as pessoas dizerem que param, começam a dormir melhor, né? as pessoas dizer que uh, alergias somem, dores articulares somem, coisas, coisas do tipo que a gente nem associa com a alimentação no primeiro momento. Então assim, uh, experimenta. Né? Se tu não está dando importância para a sua alimentação, experimenta permitir que tu tenha essa experiência procura uma dieta que te… procura um médico, primeiramente, uma nutricionista, relata para ela como que é a tua vida, como que tu te sente, uh, os mínimos sintomas que tu, que tu tenha e para ver se ela consegue associar isso com o teu hábito alimentar e fazer alguns ajustes para que tu seja uh, uma pessoa melhor, um profissional melhor, um atleta melhor, porque a gente tem capacidade de ser aquilo que a gente quiser e às vezes algo que a gente não imagina Está nos impedindo, está fazendo que a gente se sinta cansado, se sinta indisposto, ou uh, com alguma dúvida sobre nós mesmos em termos físicos, estéticos, e a gente merece uh, eliminar esse tipo de coisa para viver melhor. Pô, com certeza, Felipe. Bela mensagem para a gente finalizar, mas só mais uma coisa: deixa seus Bom. contatos, suas mídias sociais, assim, como o pessoal pode saber mais sobre o Felipe? Tá ah, legal. No meu Instagram, Felipe Underline pode me seguir por lá, enviar direct, mandar comentários. Eu procuro responder uh, tudo que acontece por lá. E lá também na Bio tem o um e-mail, que é o Felipe Mandando um e-mail para lá, já pode mandar uh, o desafio que está vivendo, aquilo que está acontecendo, que eu já posso responder. E a gente pode vir a marcar uma primeira conversa para. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa para uh, deixar claro para a pessoa o que é o processo de coaching, como que ela pode, já, às vezes, numa conversa, mudar um mindset e às vezes nem precisar do processo de coaching, entende? Porque uh, a mudança, uma mudança não leva três anos para acontecer, um ano, três meses. A mudança ocorre no momento da tomada de decisão. O processo é que pode demorar, claro, você não vai perder 20 quilos em momento. É questão de tempo para que isso aconteça se você passar a tomar as, as atitudes que vão te levar até esse caminho. Perfeito. Então, acho que era isso por hoje, a gente agradece o seu tempo, a sua presença aqui no nosso podcast. Tenho certeza de que quem ouviu aqui até o final também gostou bastante, teve muitas lições, a gente falou da pressão social, falou da mentalidade da sociedade. Falou também de que a mudança só começa né, com a abertura da pessoa para receber essa informação nova, essa informação que ela tem que confiar, acreditar no processo. Enfim, foram vários tópicos úteis. E a gente queria agradecer você, Felipe, mandar um abração aí por você ter vindo aqui hoje falar um pouquinho sobre isso com a gente. Bom, imagina, eu que agradeço a oportunidade, para mim é um prazer sempre atender e fico à disposição para alguma outra conversa, para quando precisar do meu auxílio, é só me procurar.